Eu já, já, já era fã, ou pelo menos já gostava muito, mas agora sou um verdadeiro fã e eu adoro, adoro a Banda Sonora do Sul. Quanto prazer é que isto deu fazer e do resultado que acabaste de ver dos dois primeiros episódios do Sul, qual é a tua primeira sensação? Bem, para já acho que o, o Ivo e o Edgar e toda, toda a equipa que fez o filme estão de parabéns. Acho que está uma excelente fotografia, os atores, uh, fiquei, fiquei espantado. Uh, e o prazer foi, uh, os dedos como sempre gostaram de, de desafios, e foi mais um desafio fazer esta banda sonora, e ainda por cima o Edgar e o Ivo deram-nos uh, completa liberdade, para fazer o que quisermos, e eles também tinham a liberdade de usar as todas os espólio músicas dos Dead Combo. E há aqui um grande retrato de Lisboa, a música dos Dead Combo associada a Lisboa, parece a União Perfeita, o que é que para ti uh, representa? Bem, nós sempre tivemos ligados com Lisboa, sempre fizemos questão, e porque somos de Lisboa, sempre fizemos questão de... de ter Lisboa na no, no nossa música e, e também outra coisa quando o Edgar e o Ivo falaram connosco quando elas disseram que a, que a série se chamava Sul, tanto eu como o Pedro somos uns tipos de, sempre, aliás quando ficamos quando lá fora dizemos sempre que somos uns gajos do Sul portanto é uma, é uma coisa que tem muito a ver connosco, com, com esse lado português e do Sul da Europa e de Lisboa. Yeah.